gente eu tenho desafio pra vocês devia se deixar o like se inscrever de, com, com o dedo mindinho vamos lá gente tem um desafio você ache os os, os três botões de escrever aqui 3 2 1 e vamos lá achou comenta aí embaixo